Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Pedro Valadares do Clube do Português e hoje eu tô aqui para falar sobre a diferença entre vultuoso e vultoso. Vultuoso é uma característica clínica, que é quando uma pessoa está com o rosto inchado e vermelho. Então, por exemplo, você vai falar, o um médico examinou um paciente que estava vultuoso. Já vultoso significa cheio de vulto, cheio de volume, de grande monta, então você vai falar, esse é um negócio vultoso, vai gerar muito recurso e muito dinheiro para todos os sócios. É isso aí pessoal, agora vocês já desfizeram essa confusão, espero que vocês tenham gostado da dica, é, se inscrevam aqui no canal para receber a notificação dos próximos vídeos, se gostaram, deixem aqui um, um joinha para mim e até a próxima, um grande abraço!